Fala galera, eu sou Maicon Gomes, seja bem-vindo ao meu canal e hoje o segundo episódio da série do violão sanfona eu vou falar como foi o meu primeiro dia depois que eu peguei esse instrumento na mão como eu já tocava violão, já tem alguns arranjos de forró, solando e tal, já toco instrumental no violão eu achei que ia ser fácil tocar a sanfona né, pegar e sair tocando tudo e tal, só que não foi muito bem por aí né uma das primeiras coisas que eu tive que fazer foi acostumar com a ergonomia do instrumento. Esse instrumento ele tem um jeito certo de ser segurado, de ser colocado aqui se você está tocando sentado. Aí fui pesquisar, correr atrás e descobrir que ele tem que ser colocado em cima da perna esquerda. Que aí você coloca aqui a perna um pouco aqui, o teclado ele tem que estar tá mais ou menos na, na direção do seu rosto aqui. Você não pode tocar ele assim, ó, porque senão você vai ficar bem, bem ruim para você. É legal se você tocar com um acordeon assim e com o teclado aqui, ó. Na direção do seu rosto, que fica melhor para você tocar. E ele aqui em cima da perna esquerda aqui. Vocês não estão vendo aí, mas minha perna tá para frente aqui na mesma direção do meu rosto. E aí aqui a posição fica bem confortável. A segunda coisa, a alça aqui, ó. Essa alça aqui. Ela estava um pouquinho apertada, então não estava conseguindo tocar. E aí pesquisando, olhei alguns canais do YouTube, uma galera que já toca aí, e vi que tinha que estar tá um pouco frouxa para você conseguir ter uma mobilidade na mão, mas também não muito frouxa para sua mão ficar correndo aqui de qualquer jeito, batendo para lá e para cá. Um, um apertozinho aqui, ó que seja confortável para sua mão se mexer, mas que ela também não esteja muito solta. E aí fui pesquisando, né? no YouTube, vendo a galera, as referências. Sempre bom ter uma referência, uma pessoa que já toca há muito tempo, para você pesquisar isso. E é muito importante, quando você vai tocar, aprender a tocar um instrumento novo, independente de qual que seja, você tem que ter um método para ele, você tem que seguir um método. Não adianta você ficar fazendo coisas que você acha aí pegando um monte de coisa aleatória. Não, sempre tenha um método. Procura quem são as referências, procura se tem algum método em PDF, algum professor, alguém que tenha feito uma pesquisa sobre o instrumento que aí diga qual a função de cada coisa onde estão as notas e tudo mais isso vai te ajudar muito a acelerar o seu aprendizado que você vai seguir o método e logo logo você vai estar tá tocando e uma outra coisa também no primeiro dia que eu peguei a sanfona que eu fui estudar é a posição dos acordes no teclado e a inversão dos acordes você sabe o que é a inversão de acorde se não sabe comenta aí no vídeo aí então é isso meu primeiro dia do acordeon foi esse ajustar aqui a posição, achar a posição confortável para tocar, correiazinha aqui e aí se acostumar com o instrumento aqui no colo e ir ajustando aqui ó os acordes e fazendo suas inversões. Então é isso aí, se você gostou do vídeo, curte, comenta e compartilha. Até o próximo vídeo.